Fazem para mais um vídeo hoje estamos aqui pessoal para mostrar mais códigos de Robux. e agora eu falei rapidinho certinho código de Robux pessoal eu não sei se eu já passei no canal mas aqui é eu estou trazendo eu na minha voz. Mas então pessoal primeiro começando o vídeo mais por enquanto seja deixe like se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Yep. Yeah mas então pessoal o primeiro então pessoal eu vou fazer bem rápido aqui ó então vocês têm que pegar site link seu nick do Roblox gente tem que ir rápido que se não inspira, né os códigos uh, Aqui deu meio é que inspirado mas tudo bem é... aí eu tenho um robux é promo codes né é green power não sei se eu já trouxe aqui pro canal mas é green power que é link Promocode. conseguiu promo o Promocode, o hit Dois robux, cadê? Pera Dois robux, cliente dois robux tanana, nanana, nanana. Oh não tem que ter nove robux pra ganhar Vou retirar Mas então pessoal, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Então pessoal, beijo do Júpiter no você se Me segue no Roblox e entra no, no meu grupo Do Roblox, falou